A gente apoiar um sujeito que não tem nada a ver com o um projeto nosso seria nós servirmos como serviçais ao projeto ali e ficar lá erguendo o cara e trabalhando para os outros. Está errado isso. Tem que trabalhar para o MBL. É Agora, quem impede isso é uma pessoa que claramente não acompanha tanto o MBL, não vive o universo do MBL, não milita pelo MBL, não doa para o MBL, não participa de nada. A pessoa que fala isso é, é, é, tem essa perspectiva que o Ricardo colocou aqui, é uma perspectiva superada nossa e vai ficar cada vez mais superada, que é do movimento bem intencionado que defende algumas pautas e que pode ser colocado como um, um dos alicerces por uma de alguém que ele gosta. Exatamente. Isso, brother, é Joel é o nome dele? Nunca mais. Na verdade, o Zema é um concorrente do nosso projeto, e sim, em alguma medida, quando ele colocar a cabeça para concorrer, nós, precisa, nós tivemos que diminuir o tamanho eleitoral dele fazendo de todo tipo de argumentação. Nossa, que a gente tem à disposição nossacional, nós faremos. Tá? Igual a gente fez com o Partido Novo, vamos lembrar que boa parte do fracasso do Partido Novo se deu também pela nossa ação. O Partido Novo, ele obviamente tomou escolhas erradas, mas nós atuamos para diminuir o eleitorado dele, para atacar para ir ao Partido Novo. E nós não teremos problema algum em fazer isso contra um concorrente, que é o Zema. O Zema é maior concorrente, e quem é do MBL tem que entender a política dessa forma. Não mais com, tipo o escoteiro. Exatamente. Não vamos ser escoteiro aqui. Exatamente.